Então, talvez você, como eu falei, esteja vivendo, acabou de se formar, e aí, o que, que eu faço? É... Esteja estudando para uma prova da OAB, esteja estudando para uma prova de residência, esteja, não sei, procurando uma esposa, querendo arrumar um casamento, Querendo, tipo, arrumar um lar, querendo arrumar um emprego, querendo cura para você, buscando solução para o teu problema financeiro, tentando descobrir o que está acontecendo com a tua mãe, com teu pai, com o familiar. Eu não sei, mas a gente, assim, vai estar tá sempre vivendo ali uma angústia, um problema ali, isso é um fato, eu vivo ali no meu dia a dia, a gente vai ter guerra, como aqui na palavra diz, na vida eh, vão haver aflições. Então aqui diz, existe tempo de prantear, eu acho que esse é o tempo dos prantos. Às vezes você vai lá, estudou o ano inteiro, abriu tua mão de tudo, para fazer aquela prova, chegou no fim do ano e eles cancelaram o edital. Está em prantos. Está aqui, ó. Existe tempo para prantear, existe depois o tempo para dançar que é quando você passou, que é quando você conquistou, que é você dançando na celebração do teu casamento, ou teu filho nascendo, o teu emprego aparecendo. A vida são momentos, nada dura para sempre, nem a tristeza, muito menos a alegria. São estados na gente. E quando a gente entende isso, isso dá um conforto na gente. Só para a gente terminar aqui, então existe tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Então, para a pessoa que é empreendedora, para a pessoa que... Tem momentos que você tem que espalhar. Tem momentos que você tem que espalhar. Existem momentos que é de juntar. Então, a vida, como eu falei, olha como é que isso é lindo. Olha como é que isso... A vida é feita de momentos. Isso está escrito aqui. Normalmente, eu falo para as pessoas que me conhecem que eu sou um colecionador de momentos, né? a gente sempre tenta colecionar mais momentos bons do que ruins mas eu sou a oh, minha tia aí, Lídia ficar famosa aí que eu amo é... com a minha avó assim muito do que eu sou hoje também é em função da minha família a família assim é o que dá o nosso é a nossa base né a pessoa que cria seus valores ali na família é... É a mesma coisa que quando a Bíblia diz criar tua casa na rocha firme. Né? Agora, por falar em família, como eu falei do exemplo do meu pai, o que você passa na família molda o teu caráter, o bem e o mal. Você pode usar as dificuldades é, para te trazer uma pessoa mais forte ou para você usar como coitadismo como vitimização, isso não vai adiantar em nada, nada, nada, sabe por quê? Porque o que eu falei aqui no início? Só você é, é o responsável pela tua saúde e pela tua alegria. Quando você achar que alguém, isso vai te deixar ansioso, por quê? a gente não gerencia os outros. Então, às vezes, quando a gente briga com alguém... Sempre tem uma briga, né? Quando as pessoas falam, dois não querem. Quando um não quer, dois não brigam e tal. Às vezes é até assim, mas nem sempre, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E eu discuto isso muito com a minha esposa. Que ela fica botando... Não, porque eu, eu falo, não, não, não, não, não. Eu não quero saber o que o fulano fez. Se ele é um mau caráter. Se é uma pessoa do mal. porque isso vai me consumir. Porque se assim, o erro dos outros, o mal dos outros, eu não gerencio... Eu não tenho controle. E você querer controlar a situação te traz uma ansiedade, de coisas que você não controla. Eu falei, sempre que acontece uma situação dessa, o que que eu posso fazer? Eu tenho que pensar onde foi que eu errei para que isso tenha acontecido. Porque, com certeza, em algum momento, eu errei para que que tenha acontecido. Pode ser que eu não pudesse nem ter evitado. Com certeza. Mas o verdadeiro aprendizado vem nisso, onde você olha para dentro. Então, se você quer melhorar a tua ansiedade, você tem que olhar para dentro, porque você só gerencia os teus erros, as tuas tomadas de decisão. E muitas das pessoas gostam de colocar os problemas na família ou na maneira como foi feito. Fim, óbvio que eu sei, sim, sou um cara bom senso, sensato. Cada um tem sua dificuldade. É... Pessoas têm uma dificuldade muito maior do que eu tive. É, pessoas com uma dificuldade muito maior do que eu tive chegaram muito mais longe do que eu admiro assim isso mostra uma força um caráter e mas normalmente as pessoas gostam de ser escravizadas porque é histórico então sempre vai existir isso na humanidade porque quando você é escravizado você quer que alguém tome as decisões por você por quê porque você sabe que você é o responsável pelas suas decisões, para o bem e para o mal. E é muito fácil, é muito cômodo você sempre culpar alguém pelo que aconteceu de errado ou de bom na tua vida. Então o ser humano tende a querer ser escravizado. O ser humano tende a querer ser escravizado. Por quê? Para se dizimir da culpa se eximir da responsabilidade da tua tomada de decisão. E o que, que a vida é? Tomada de decisão, todo momento. E a tomada de decisão consome a gente. É um dos motivos que deixa a gente ansioso. Tem que tomar a decisão. Então, vamos terminar aqui, que eu estou aqui no meio da chuva. É... Então, em Eclesiastes 3, eu vou terminar. Então, há tempo de procurar Tempo de perder. E como eu falei, a tomada de decisão é muito difícil. Então, por exemplo, no casamento, há tempo de você procurar uma esposa. E, infelizmente, há tempo de você perder. Só que o que, que acontece? As pessoas querem procurar as coisas no momento que não é o tempo. A pessoa quer perder e, tipo, qualquer, enfim, como eu falei, não adianta. O que tem que ter é cura interior. Existe tempo de procurar e tem tempo de perder. Então tem tempo que você vai perder algo na tua vida, está aqui, não tem como. Não tem como. Vai acontecer. E o que, que traz a paz, o conforto para a gente? É como você lida com essas situações. Porque vai acontecer, já aconteceu comigo. Diferentemente ali é, da magnitude do problema para todos nós. Então, tempo de economizar... Calma aí que eu vou botar na tradução o NVI, que era que eu estava lendo, para a gente entender aqui. Tempo de espalhar pé tempo de abraçar e tempo de se conter. Tem alguns momentos que você quer extravasar, mas você tem que se conter. O silêncio é um dom. É aquilo que eu falei hoje, como é difícil a gente ver uma conversação, né? Às vezes eu olho assim na TV e vejo ali um entrevistador entrevistando o cara. Um interrompe o outro, ninguém consegue ali fazer o silêncio enquanto alguém fala. Vocês já repararam nisso? Eu mesmo às vezes tenho essa dificuldade. A pessoa começa a falar contigo e você já, tipo, começa a responder antes mesmo de terminar. Então eu falei, então tem tempo de se conter. Não tem como. Tempo de procurar e tempo de desistir. Foi como eu falei, então, tem tempo, às vezes, você está investindo nisso e você tem que desistir disso. Existe um tempo para desistir, quer seja de um emprego, de um projeto profissional, é, de um problema pessoal, é, de um relacionamento. Sou a favor do casamento. casamento não estou falando isso que, tipo, casa, então, ah, não está no tempo de desistir. Não, não é isso. Não é isso. Entendeu? Mas, às vezes, você está buscando uma coisa que não é que tem que desistir. E existe tempo para isso. Então tem tempo de guardar e tempo de jogar fora. Então tem coisas que você guarda e tem coisas que você joga fora. O pessoal pedindo para fazer uma oração. É... Então o lixo espiritual joga fora. Joga fora. Afinal, não se diz que não pode colocar vinho novo, em odre velho. Dois copos não ocupa o mesmo espaço, você está cheio de lixo espiritual. Tá preocupado com tua ex-namorada, com um patrão que, tipo, não foi correto contigo, com aquele teu sócio que te enganou, é, com um negócio que você não passou, com outro ali, com um cara que tá falando mal de você, com outro que falou que você, pô, não beija bem. E aí, você guardando esse lixo espiritual tudo aí, esse lixo todo emocional, como é que você vai ter espaço para coisas boas entrarem aí? Como? Como? Se livra, joga fora, joga fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Então, existe tempo de rasgar e de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. É, infelizmente, a gente é humano. A gente também odeia, né? É, isso é uma coisa muito ruim, mas existe tempo para isso. É, mas de você odiar o mal não é o ódio puro e simples, é você odiar o errado, é você odiar o sofrimento humano, esse que é o odiar, que às vezes você fala, pô, o que você vai fazer odiar? É você odiar a falta de amor no mundo, é você odiar a desigualdade social, é você odiar a falta de oportunidade para todos, é você odiar, tem tempo, então, assim, tem coisas que você deve odiar mesmo. Você deve odiar. O preconceito. Tudo isso você deve odiar. Tempo de lutar. Então, como eu falei, a vida é feita de guerras, né? É o tempo todo. Principalmente, para quem acredita assim, no mundo espiritual, a gente vive numa guerra espiritual o tempo todo. E para a gente terminar aqui, né? Então, assim, existe tempo de guerrear, onde a gente tem que ser guerreiro, tem que guerrear, a gente sabe que está sendo atacado, a gente tem que guerrear. Por quê? Que a gente tem que lutar, que a gente tem que buscar, a gente tem uma ferramenta aqui na nossa mão. Então, se você vive em ansiedade, você tem que lutar contra isso. Para a gente terminar aqui onde a gente entrou. Então, se teu... você tem que lutar contra isso. Você tem que buscar a solução para isso. Você tem que odiar esse sentimento em você. Você tem que lutar contra isso. Para quê? Pra gente terminando aqui, para que você tenha tempo de viver em paz. Para que a gente tenha tempo de viver em paz. Então, para você, pra gente terminar que anda ansioso. Isso tá interferindo a tua vida, interfere mesmo. E hoje para mim é o mal do século, é o grande mal da humanidade. E as crianças estão crescendo de uma maneira muito pior. Você vê uma criança hoje, por exemplo, às vezes eu converso com alguns pais e falo: não, ela vai sair da escola e depois tem aula de tênis, aí vai ali para aula particular e fala: caraca, o garoto de seis anos tem agenda. Ele de seis anos tem agenda. Pô, o que, que você acha? Mas é uma criança tem agenda. Você acha que isso vai nascer numa geração ansiosa? Não. Mas a pessoa tem agenda a cumprir. Não tem como. Não tem como. E depois você não vai querer que essa pessoa é, ande ansiosa. E no fundo a gente quer viver em paz. E aí, só para terminar aqui, então assim, falei muito mais tempo ali do que eu queria ou imaginava, me desculpa aí perturbar vocês ali. Mas algumas pessoas podem falar o seguinte, né? Ah, mas pô, doutor é muito fácil falar isso você não sabe o ambiente que eu vivo você não sabe como é que é lá no meu trabalho eu vivo num ambiente assim na minha família é complicado eu sei eu sei eu por exemplo eu tento é muito difícil tá muito difícil eu peco também eu erro pra caramba muito mais ali do que eu gostaria e talvez muito menos ali do que Deus pode me perdoar. eu também erro, com certeza. Eu peco também é, pra caramba. Mas eu me esforço a cada dia ali pra gente... Pra eu tentar ser luz referência na vida de algumas pessoas. E aí muitas pessoas falam, Pô, como é que você, no ambiente do futebol, é, consegue? Deve ser um ambiente muito sujo e tal, não sei o quê... Eu vivo nisso, pô, meu problema é que, pô, gostaria, mas no meio que eu vivo, é difícil. É, o... meu amigo. Eu... Só vou falar um negócio que Vocês podem até, se quiser, que a gente fale um pouco mais disso, assim, outro dia, assim, de um outro tema aí, enfim, fazer aqui algum estudo bíblico ali, ou... Para que a gente possa mostrar como isso atua na nossa vida pessoal, né? Mas o que eu ia te falar é o seguinte, essa desculpa, para terminar aqui, vou terminar mesmo. O ambiente que você vive não molda o teu caráter. Dificulta. O ambiente que você vive não molda o teu caráter. Sabe por quê? Sabe por que, que o ambiente não molda o teu caráter? Porque o teu caráter vem de dentro de você, Porque uma vez eu estava pensando num negócio aqui. Não sei se algum de vocês já pensaram, mas assim como é fenômeno, né? Como assim quando a gente entende assim, as verdades, a gente... Então realmente o ambiente dificulta, com certeza, tá? Mas o ambiente não molda o teu caráter. Eu vou dizer por quê. Outro dia eu estava pensando aqui, fazendo uma reflexão. Jesus passou pelo deserto, né? Foi tentado no deserto, né? Sozinho. Um satanás tentando ele e não pecou. Aí tu vai falar, tá, mas o que, que isso tem a ver? Pô, Jesus é Jesus, com certeza. Porém, Adão morava no paraíso, no jardim do Éden, no jardim de Deus, no melhor ambiente possível e pecou. Então Jesus conseguiu caminhar no deserto, no pior ambiente possível, no pior ambiente possível, e não pecou. Adão vivia no paraíso, o nome já diz paraíso, Adão vivia no paraíso, sinônimo de Jardim do Éden, sinônimo do que a gente tinha mais próximo do céu na terra, e Adão pecou. Então, e, outro dia eu estava fazendo aqui essa analogia, não sei porquê. E como é interessante isso. Porque eu ouço muitas pessoas falando para mim. Ah, mas como é que é? Você vive nesse ambiente e tal? Duvido que não seja assim. É difícil. É difícil. Tá? É... Mas enfim. Pensem nisso. Jesus caminhou no deserto e não pecou. Adão morava no paraíso e pecou. Então não é um ambiente que você vive, não é um ambiente que você anda que vai mudar o teu caráter. Que vai ser a justificativa de você ter errado ou não. E se você errar também, nosso Deus é um Deus ali de... infinita graça. Ele também não quer que a gente ande com sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa é... te consome tanto quanto a ansiedade também não quer, pode ter certeza. Sabe por quê? Jesus morreu. Morreu para levar a nossa culpa. Para tirar a nossa culpa. Então ele não quer que a gente viva com o sentimento de culpa. Tá bom, meus queridos? Então, não andeis ansiosos, não se culpem. É uma realidade, todos nós passamos por isso cada dia mais, busquem esse conforto, com certeza, é, isso consome não só a tua alma, quanto o teu físico, é, não é saudável para gente, e tem cura, tem cura sim, é, muito mais, é, talvez, ali acessível do que as pessoas achem, é, assim como eu falei, há tempo de lutar, quem está sentindo isso tem que lutar, tem que buscar é, ajuda, tem que buscar Conversar contigo mesmo, autoconhecimento, autoconhecimento te gera o quê? Como a gente conversou, autoconhecimento te gera autoconfiança e desacelerar. Quando acontecer algo na tua vida de ruim, ao invés de desesperar, você fala, opa, respira, desacelera. Cada dia tem suas próprias preocupações. Ah, isso vai acontecer amanhã. Não vai. Não vai, porque quando for amanhã é hoje. Você só tem o controle do hoje. O amanhã é um cheque pré-datado. O ontem é um cheque sem fundo. Dinheiro na mão, o cash, só hoje. Só hoje. E entreguem um pouco mais, sabendo que existem coisas que a gente infelizmente não consegue controlar. E tudo que sai ao nosso controle nos gera uma insegurança, uma ansiedade. Da mesma maneira que a tomada de decisão. Porque a gente tem medo de tomar uma decisão errada, mas a vida é feita de decisões. E a gente vai ter que decidir. Então, se você não quer errar na tua decisão, entrega. Então, desculpa o tempo aí, falei muito mais, fugi um pouco do assunto. É, obrigado a todos aí. Vou tentar deixar salvo aqui e até a próxima aí, tá? Fiquem com Deus.